Sejam muito, muito bem-vindos, meu amigo e minha amiga. O tema do vídeo de hoje é como perder menos tempo. Como perder menos tempo na sua vida, no seu dia-a-dia, -dia, na sua semana. E como esse assunto é o foco do vídeo, eu pretendo fazer ele em 4 minutos, passar tudo o que eu quero passar. Então, pegue papel, caneta e simbora comigo para essas dicas. Um ótimo ponto para começar, ele é a base de como você investe o seu tempo Essa coisa tão valiosa, é ter pop, ter prioridade. Isso que você está fazendo da sua vida hoje, daqui a um ano, daqui a cinco anos, isso terá influência no seu futuro, porque é a partir daí, quando você sabe onde você quer chegar, você consegue definir o que precisará ser feito para alcançar essas metas e lá na frente realizar esses sonhos. Porque, eu não sei se vocês já perceberam, mas o tempo ele é uma moeda de troca. Ele é a coisa mais valiosa que a gente tem. Até porque você não consegue ir ali no mercado e comprar mais tempo para a sua vida. Acrescentar. Então, invista nas suas prioridades. Após esse primeiro tópico, ficou bem claro que algumas coisas precisarão ser engavetadas. Eu não sei quantos projetos você está tocando ou tentando tocar no momento, mas é necessário você focar em alguns, completá-los, é então, terá tempo para focar em outro. Então você completa um, começa outro, completa um, começa outro. Um verdadeiro ciclo de produtividade. Agora, o terceiro tópico. Uma vez que você já sabe o que você quer alcançar, onde você precisa investir tempo agora no presente, para que lá no futuro as coisas se realizem, é muito importante que você tenha organização, meu amigo e minha amiga. É preciso que você divida o seu tempo de tal forma que você consiga fazer aquelas prioridades, consiga fazer as coisas do dia a dia, né, as rotinas de casa, etc. E ainda deixe tempo para os imprevistos, porque eles irão acontecer. Sobre o tempo, organização, eu até recomendo você montar uma agenda. Eu particularmente né, monto a minha agenda de hoje no dia anterior. Então, antes de dormir, eu anoto... O que aconteceu hoje e é até um momento de gratidão, né, de você ver o que foi produtivo e até dar um ânimo para a vida. Né? E já planejo o dia de amanhã. Né? Geralmente ali, três objetivos maiores para o dia. Né? Não tem que fazer isso, isso e isso. Três prioridades. Né? E já começar o dia resolvendo aquilo ali, encarando aquilo ali. E é fundamental também que você vá saindo do teórico indo para o prático. Porque os sonhos, eles se materializam aqui nesse mundo, não aqui nesse mundo. Então, investir tempo e sempre lembrando que sair do teórico e ir para a prática. Porque é nela que você mais fixa as informações e é nela também em que você mais aprende. Quando você está ali, frente a frente com aquele desafio. Pois é, ter organização, ter planejamento. Porque o que é um sonho, se não um objetivo... Dividido em planos e metas que precisam acontecer. Então, dando continuidade, meu amigo e minha amiga. O terceiro tópico para perder menos tempo, alcançar mais coisas, realizar mais sonhos é... Na verdade são, porque são duas coisas em uma só, porque elas caminham juntas, de mãos dadas. Quando você quer alcançar um sonho, você precisa aprender algo novo, ganhar uma habilidade ou melhorar ou até se tornar especialista naquilo que você já é bom. Não, eu quero subir de carreira, né? eu quero trabalhar com isso agora, que é o um nível acima. Então, é preciso estudar e ir subindo essa escada, mas ao mesmo tempo é necessário estar com a mente boa para guardar aquelas novas informações. Percebeu como as duas caminham juntas? Você precisa aprender algo novo, mas a mente precisa estar pronta para aprender esse novo algo. E para ter uma mente boa, é preciso saber formas de esvaziá-la, né, de acalmá-la, porque ansiedade demais, ou estresse demais no que aconteceu no dia, aquele dia tenso. E assim, cada pessoa tem a sua forma de tranquilizar a mente. Né? Então eu vou sugerir aqui, fazer uma atividade física, gastar aquele excesso de energia que está ali tirando a ansiedade, ou então meditar, focar ali alguns minutos, 10, 20 minutos, né, sobre quais são as suas prioridades, o que aconteceu de bom no dia, o que aconteceu de ruim, né? Tirar um tempinho, você com você mesmo, para lidar com aquela informação ali. Ou então seja anotando né, as coisas que te incomodaram no dia. E justamente quando você tira essa informação daqui, você deixa sua mente mais livre para alçar voos e explorar novos caminhos nessa caminhada de aprendizado que é a vida. <risos> Então foi isso, meu amigo e minha amiga. Eu acho que eu consegui fazer em 4 minutos. Talvez passei só um pouquinho. Mas coloque aí nos comentários o que foi útil. E mande esse vídeo para aquele seu amigo que tem um grande potencial, mas que apenas precisa parar de perder tempo. Faça essa boa ação. Simbora, Pega pegue esse conteúdo, joga na prática. E lembre-se, eu acredito em você. Fiz!